Bom dia, amado ser de luz. Que felicidade ter você aqui comigo, no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Eu sou a Marceone. Hoje é o nosso 16º dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Comece acalmando a sua mente. Enquanto respira, lenta e tranquilamente. E a cada respiração, vá relaxando cada músculo do seu corpo. Desde seus pés, pernas, abdômen, mãos braços, pescoço, cabeça e os músculos da face. Perceba Mestre Sananda te enviando luzes brancas cristalinas a partir de suas mãos. Envolvendo todo o seu ser. E essas luzes penetram todas as células dos seus corpos. Você se vê todo iluminado. E se sente muito amado. e uma paz enorme toma conta do seu ser lembre-se você é um ser divino e tem o poder de co-criar a sua realidade e para ter uma vida plena de felicidade harmonia e amor deve sempre se conectar ao seu eu superior a partir de seu coração e seguir a sua intuição além de sempre buscar fazer coisas que te traz alegria e gratidão ouça músicas que acalmem a sua mente assista ou leia algo que eleve a sua vibração. Alimente-se de forma saudável e conecte-se com as energias da natureza. Agora, repita a afirmação abaixo. Sempre que lembrar. Eu sou... Muito abençoado, amado, feliz e me amo incondicionalmente. Namastê.